o sentimento que liga o homem é sua invenção, Deus, o medo, o medo da fome, medo da morte, medo do amor. O agonizante perde esse medo e perde Deus. Ele não precisa nem comer Deus. Ele está sendo comido por uma força maior que a ideia que fazia até de um Deus. Pintando os nove quadros da agonia da minha mãe, Ofélia, eu sentia que o inevitável, a força da natureza, a força da terra, pedia esse esterco, essa bosta. Tirando essa vida, tranquilizava. Os olhos de minha mãe pareciam lagos, olhos de natureza inteira, as linhas de seu rosto iam se desfazendo, se dissolvendo, até se misturar com as tintas de tudo. Cada vez mais parecia que a própria natureza olhava para mim. Não era mais ela mesma. Parecia uma iguana mesmo. Uma lagartixa. Que talvez fosse já comer esse alimento. Para ela era mais fácil morrer do que viver. Morrer. Era um movimento muito mais vivo E em seus olhos Já se sismografavam Outros ciclos Outras estações Enquanto aquela fruta Apodrecia Virava a natureza morta Os olhos mantinham a luz Sem medo Fome satisfeita Amor pleno, em nove movimentos. Agora eu estou fazendo um retrato teu, você com essas suas mãos, com esses delta amazônicos, fios das suas veias, fúria equilibrada, essa selva de cabelos clareados, buscando sabedoria dos mortos para a vida. Essa calma acumulando explosões para alguma coisa que a rede de fios Ariadne está produzindo. Todo o trópico da cabra está forte, os músculos de sua razão mostram fruta madura. Eu, lá em Valinhos, que é tão perto de Pirassununga, eu penso em você. Esse estado é tão rico, da laranja, cana, café. A luz linda do interior de São Paulo dá frutos como você. Eu não gosto do que chamam fruta da paixão, o maracujá. Eu acho que dá é nos humanos quando tem menos medo da morte, do amor, aceitamos nosso estômago, nosso sexo, nossas fúrias, nosso foder. Mas é preciso um pomar, pelo menos. Uma fruta só não faz estação. as atrizes, sacerdotisas, tótens e tabus trazem no corpo a revelação deste segredo, deste pomar. O fruto proibido do paraíso somos nós mesmos. Você está saindo uma pera. Mas o que mais me impressiona são seus fios. Não há essa natureza nervosa que agora está tão calma. Isto é produto deste estado de São Pão. paixão. Banana, amêndoa, mas não é a carne Miranda, porque é o elétrico da fruta, da fruta da ligação, da comunhão. Será que é alucinógeno, como os cogumelos de Pirassununga? Você quer comer? Eu já estou comendo. <risos> Quando os trópicos pensaram em produzir um fruto assim. Você nasceu um ano antes do modernismo. Desenhei as estrelas cintilantes dos olhos dos moribundos. Nada do que eu vi nunca me pareceu tão lindo quanto aqueles olhos. Ultimamente meu avô tem olhado com aquele mesmo olhar. Quem? O Bandeira? Manuel? Não tinha pensado Você já reparou? Que sempre que vai surgir uma nova geração Pomares, selvas Uma figura que segura tudo Até aquele momento Um Como um fruto maduro Cai no chão Eu vou virar esterco, bosta Eu vou pra esse céu no chão Adubo, recomeço, tudo do avesso Eu vou pro ventre de minha mãe terra Cumpro a lei da fertilidade, vou pro paraíso, na terra raízo. Ventre de minha mãe, orgia laranja da eternidade, apodreço, apareço. Eu não dou pro espírito do ar, o meu esperma cai no palco, no lugar, espernei esperma. Se cerne na festa do germem. Envenena, fermenta, abra o grito rito do trópico da cabra. Os jornais já disseram, meu avô é o poeta profissional mais idoso que existe. Está nessa peça de Tênis Williams, Viajamos sempre juntos. Eu o apresento como o poeta mais idoso do mundo, o Centeno do Se convidado, ele recita um poema. Infelizmente, todos os seus poemas foram escritos há muito tempo. Agora, depois de 20 anos, voltou a escrever de novo o poema. Ele ainda tem inspiração. Mas seu poder de concentração tem diminuído muito ultimamente. É o nono. Vai morrer jovem, diziam. Rimava nove álcoois diferentes. Alucinógenos. Plantas que só ele conhecia. E conhece. Em poemas coquetéis. Oficiava nos puteiros. E abriu um com Oswald, que tinha vendido as terras da Avenida São João num castelo, com dançarinas do mundo inteiro, em terras geadas do Paraná, onde cavalgavam nus no inverno. Era mais velho que os modernistas. Nasceu na solidão das abstrações parnasianas. Escreveu muitas peças de teatro, onde acredita estar a ecologia da paixão a inversão tropical dos trópicos do pecado como Marx nocauteou e enrabou Hegel no chão, como Nietzsche se tivesse namorado Wagner na Carmen criou os credos dos trópicos do corpo invertendo as teologias das dramaturgias do ocidente protestante capitalista foi antropófago, comeu carne humana com os índios, comemorando o quarto centenário da deglutição do bispo Sardinha. Foi miserabilizado pelos socialistas, pelos comunistas, pelos capitalistas. Não sabiam como usar ele. E ele acredita na riqueza econômica, dos tesouros de sua obra, mesmo apodrecida os insetos tropicais criaram rimas essenciais para sua compreensão e ele não foi indo porque ainda hoje busca o segredo do reflorestamento do coração que os trópicos podem dar na seca dos milênios cristãos Hoje, ele é reconhecido como o senador de uma tribo secreta em erupção subcutânea. Este é o nono. Li tua peça, que nesse entende o nono. Sabe que as alucinações estão nos trópicos das drogas. É o céu protestante na terra e embaixo dela. Não é você? Sou eu? Estou me sentindo meio sem corpo. Não. Não é você. Quem sabe... Você não vai desenhar... A minha agonia. Como Dona Ofélia, não. É só uma vez na vida. Que a vida entrega esta entrega daquela que a vida me entregou. Descruza essas mãos, Cacilda. Minhas mãos de galinha. Galinha, linha, <risos> linha, linha, <risos> linha. Eu estou te comendo também. Vem ver essa pintora e você vai se reconhecer muito. E mais. Deixa eu sair do palco um dia, vou virar pintora mesmo. Fio. Tora. Conduite. Ou você despeja essas linhas do pincel para a tela, como está fazendo agora, ou entrega teu corpo para uma usina distribuidora e receptora de um circuito que vem vindo. Eu não sei se num palco. Às vezes eu acho esses palquinhos tão gaiolas de jardim zoológico. Onde se fica de voyeur assistindo. Toma cuidado com o curto-circuito. Toma esta jade que você pediu emprestado para peça. Quem fez deve ter trocado por um mês de arroz. Eu ganhei de uma inglesa que trocou por um quadro meu. Eu não te dou, eu te empresto para peça. Ou troco por esta tela que você acaba de fazer. Não, essa não vale. É só um laboratório de atriz fazendo uma pintora.